vocês sabem o quanto que eu sou fã da Sega e se você me acompanha você tá ligado que eu sempre falo que a Sega não tem só 60 anos inclusive utilizando o nome Sega é muito mais do que isso a Sega é quase uma empresa centenária mas então por que em 2020 nós comemoramos apenas 60 anos dessa empresa e a resposta é meio que simples 1960 é quando começa a SEGA Corporation, então toda a história da SEGA antes disso não é a SEGA que a gente conhece. Mas olha só, a SEGA antes de 1960 já produzia jogos, então ela tem uma história. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, toda a origem da SEGA, inclusive todas as suas ramificações. A empresa japonesa mais ocidental que existe. E de verdade, se você for fã da SEGA, veja esse vídeo eu tenho certeza que tem muitas informações que você nunca soube e como sempre com fatos históricos para comprovar tudo que aconteceu então vamos embarcar no vídeo de hoje sobre a história da SEGA. aliás muito mais do que isso a história nunca contada da SEGA. ou pelo menos que pouca gente fala e é agora então bora a década de 30 standard games a história da Sega, ou talvez sua pré-história começa antes mesmo da história dos videogames seu ponto de partida ancestral remonta a uma empresa chamada standard games e seu fundador Irving Brumberg numa época em que fliperamas não existiam Falarem de versões eletrônicas, era se referir a máquinas como pinballs, caça-níqueis e outros jogos eletromecânicos parecidos. Na década de 30, esse tipo de jogo teve um certo boom no mercado norte-americano, a ponto de levar Irving Brunberg, americano descendente de imigrantes judeus-russos, a deixar seu emprego como presidente de uma empresa automobilística para fundar em Nova York, uma companhia com seu nome a Irving Bloomberg Company para fabricar e distribuir jogos eletrônicos operados por moedas, era o ano de 1930 e a companhia cresceu rapidamente com jogos como Bath Ball e outros que se tornaram sucessos e pavimentaram o caminho para o boom dos pinballs e jogos do tipo no país, logo Irving adquiriria direitos de distribuição de máquinas de outras companhias tornando-se uma das maiores empresas do gênero na costa leste dos Estados Unidos para vocês terem ideia em apenas três anos em 1933, Bloomberg vendeu sua exitosa companhia e se mudou com a família para Los Angeles. Seu plano era repetir na costa oeste o sucesso que obtivera na leste e expandir os negócios para todo o país. Para isso, fundou uma nova companhia chamada Standard Games. Porém, aqueles não eram anos fáceis. Na década de 30, os Estados Unidos se recuperavam de uma grande crise em 1929 e tentavam revigorar-se como potência industrial. O fim dessa década conturbada culminou em algo que faria aquele país buscar se mostrar também uma potência militar. Era o começo da Segunda Guerra Mundial. Década de 40, a Havaiana Service Games. No início da década de 40, os Estados Unidos ainda se mantinham oficialmente neutros em relação à guerra, ocupando-se em lucrar como fornecedor de equipamentos diversos aos países em conflito, além de preparar-se militarmente. Nesse sentido, um território de domínio americano no Pacífico tornou-se estratégico. O Havaí. Brunberg enviou seu filho Marte para a ilha, com a missão de estender os negócios da família, Marte tinha crescido lidando com os negócios do pai e já trabalhava com jogos eletromecânicos, mesmo antes de terminar a escola. Com a guerra se intensificando, Marte acabou se alistando para trabalhar na marinha, onde tentava manter-se em funções que lhe permitissem continuar tocando os negócios da Standard Games na ilha. Ele chegou a trabalhar na base de Pearl Harbor e estava no Havaí quando ela sofreu o famigerado ataque. Japonês que precipitou os Estados Unidos na guerra. Há rumores que numa dessas máquinas caça-níqueis fornecidas pela Standard Games naquela base, havia um bilhete que dizia algo como: "Em caso de outro ataque, atire-se debaixo dessa máquina". Ela não foi atingida. Com o fim da guerra, os Estados Unidos saíram vitoriosos, experimentando uma prosperidade econômica que ia deixando a Grande Depressão para trás. O país adotou então uma política imperialista de expandir suas bases militares pelo mundo. Nesse novo cenário, Irving Brunberg vendeu a Standard Games para juntar-se a seu filho e um amigo da família no Havaí, num negócio que se focaria em máquinas caça-níqueis a serem distribuídas em bases militares. A experiência comercial de Martin, que agora tinha mudado seu sobrenome para Brunley, durante a Segunda Guerra mostrava que os soldados americanos em serviços nas bases precisavam de diversão e se sentiam atraídos pelos caça-níqueis. Assim, pelo foco no serviço militar, a empresa foi chamada de Service Games e logrou sucesso comercial distribuindo caça-níqueis pelas bases militares no país. Porém, as coisas nunca foram fáceis para a SEGA. Digo, Service Games, já deu para entender de onde que vem o nome Sega, né? Como já deu para perceber, essa é uma empresa que desde seus primórdios teve que se reinventar várias vezes diante de diversas crises. E a década de 50 traria mais uma delas e decisiva para o futuro da empresa. Década de 50, rumo ao Oriente. Como eu ia dizendo, as coisas iam bem para a Service Games até o ano de 1951, quando o governo federal americano promulgou a lei Johnson Act, proibindo os caça-níqueis em todas as bases militares dos Estados Unidos e seus territórios. Porém, a lei não dizia nada sobre as bases militares americanas no território de outros países. E foi exatamente aí que Martin Brunley encontrou a brecha para reinventar mais uma vez a empresa. Decidido a tentar seguir comercializando caça-níqueis e outros jogos em bases americanas em territórios estrangeiros, ele precisava só escolher o país onde iniciar a empreitada. O Japão pós-guerra estava ocupado pelas vitoriosas forças aliadas. Era a primeira vez na história em que aquele país se via ocupado por uma força externa. Os Estados Unidos encabeçavam essa ocupação, o que tornava, na prática, uma ocupação americana. Com várias bases militares dos Estados Unidos alocando um Japão ocupado, Bruleyn farejou aí a sua oportunidade. Em 1950, 1952 ele enviou Richard Stuart responsável pelas vendas das máquinas e Ramon Lemaire responsável pela sua manutenção para o Japão a fim de estabelecer a distribuição de máquinas da service games no Oriente a princípio a dupla operou sobre o nome de Lemaire and Stewart e até outros nomes até se assumirem como service games do Japão em 1953 quando já distribuíam caça-níqueis, pinballs, jukebox e outras máquinas também para a Coreia, Filipinas e Europa. Junto com Brunley, eles estabeleceram ainda a Service Games Panamá, que coordenava financeiramente as operações da companhia pelo mundo, o que lhes rendeu complexas acusações de fraude e evasão de divisas nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Japão. Ainda que essas acusações em geral não resultassem em Condenação, elas minaram um pouco a imagem do negócio, que, contudo, não deixou-se abater. Em 1954, eles produziram o Caçaníquel chamado Diamond Star Machine, que foi um marco, no sentido de trazer pela primeira vez o nome abreviado das primeiras sílabas das palavras que formavam o nome da companhia. Em vez de Service Games, lia-se apenas SEGA década de 60 David Rosen e a Sega Enterprises à medida que seus negócios cresciam no Japão a companhia se complexava e acabou em 1960 se dividindo em duas Anihon Kikai Seizu, departamento de fabricação e Anihon Guraku Busan, departamento de vendas a essa altura, a antiga Service Games do Havaí tinha se tornado irrelevante ante os negócios do Japão e acabou sendo vendida a empresa originalmente americana agora estava oficialmente sediada no Japão de onde coordenava suas operações em outros países nessa época, outra figura determinante para sua história cruzou o caminho da service games o um empresário americano David Rosen Rosen era um veterano de Guerra da Coreia conflito entre as Coreias do Norte e Sul no contexto da Guerra Fria com participação ativa dos Estados Unidos que se valeu de suas bases no Japão para interferir na Península Coreana alocado numa dessas bases ao fim da guerra Rosen viu no reerguimento econômico do Japão um cenário fértil para oportunidades de negócios e voltou ao país em 1954 para estabelecer a Rose Enterprises, comercializando cabines fotográficas. Ideia que teve, notando a lentidão dos métodos japoneses para fazer fotografias, necessária para os muitos documentos e registros que a situação burocrática do país exigia. Porém, logo ele diversificaria seus negócios, importando obras de arte e eletrônicos. Nessa época, o boom dos jogos eletromecânicos dos anos 30 já não existia nos Estados Unidos e com a decadência muitas dessas máquinas mofavam em depósitos de proprietários que não sabiam o que fazer com elas Porém, Rosen sabia. Ele percebeu que a Service Games e a Taito lucravam bem com jogos parecidos no Japão. Então conseguiu importar essas máquinas comprando-as a preços baixos dos proprietários americanos, muito felizes de se livrarem delas. Ao entrar no negócio de diversões eletrônicas, Rosen tornou-se um concorrente amigável da Service Games, concorrência que viria a se transformar em proposta de negócio. Rosen queria absorver ambas as divisões da Service Games e conseguiu fundindo o nome Enterprises da sua companhia com o nome pelo qual a Service Games já era conhecida. Ele passou a comandar o que era oficialmente chamado de Sega Enterprises. E é a partir daqui que se conta a história da Sega. Por isso que em 2020 comemoramos os 60 anos da Sega, por causa desse momento histórico. Mas você viu, né? Muita coisa rolou até chegar aqui. A década de 70, a volta à América. Ainda em 1965, a empresa lançou um arcade analógico Periscope que foi um sucesso no Japão e além inclusive nos Estados Unidos onde a Sega passou a chamar a atenção com o conglomerado Guffin em Western atual Viacom o grupo estava adquirindo inúmeras companhias e era dono inclusive da Paramount Pictures por seu lado Rosen aspirava a transformar a Sega numa empresa de capital aberto o que lhe parecia mais fácil de realizar nos Estados Unidos apesar dele ter conseguido fazê-lo também no Japão para isso a ideia da Sega a ser adquirida por uma companhia maior lhe parecia um facilitador. Assim, em 1969, a Sega foi absorvida pela Golf em um Western, mantendo David Rosen no comando e tornando-se mais uma vez, uma empresa com base em solo americano transformando a Sega do Japão em algo como se fosse uma filial esse vai e vem por vezes conflituoso entre as SEGA dos Estados Unidos e do Japão, são uma constante na história da empresa, com a nova mudança Martin Brunley, o fundador da Service Games no Havaí viu a oportunidade de tomar ainda mais distância da empresa e se aposentar, porém não ficaria parado por muito tempo iria fundar na Espanha a SEGA SA ou SEGASA como também era conhecida então para importar máquinas de jogos para a Europa, porém outra grande novidade estava acontecendo nos Estados Unidos, enquanto o primeiro console doméstico, o Magnavox Odyssey, iniciava timidamente o que viria a ser uma indústria a Atari com seu fliperama Pong, lançava as bases do que viria a ser conhecido como a era de ouro dos arcades e finalmente nós estamos falando de videogame meu povo década de 80 a era de ouro dos arcades e a entrada no mercado de consoles domésticos a partir do Pong, a indústria dos arcades cresceu vertiginosamente e adquiriu uma qualidade técnica inalcançável para o pobre hardware dos consoles domésticos da época. Não é surpresa alguma que uma empresa de diversões eletrônicas do tamanho da SEGA entrasse nesse mercado. O seu primeiro videogame foi o fliperama Pong Tron, um clone de Pong lançado ainda em 1973. Com o avanço tecnológico dos arcades, a SEGA sentiu necessidade. De produzir chips para máquinas mais potentes e, para esse propósito, adquiriu uma empresa americana chamada Gremlin Industries em 1979. A partir de então. Passou a produzir arcades como Head On, que préfigurou que viria ser o Pac-Man da Namco, além de licenciar arcades de outras produtoras, como o famoso Frogger da Konami. Nessa época, a SEGA já era famosa por algo que é parte da sua identidade aqui no Japão, até hoje, os game centers, os fliperamas daqui, alguns dos quais com centenas de máquinas, já naquela época, e ao longo da década de 80, a SEGA produziu inúmeros sucessos nos arcades como Out Run, desenvolvido por Yu Suzuki, Monaco GP e tantos outros tão icônicos que enumerá-los aqui, seria chover no molhado. E o logo da empresa que marcou a nossa infância, passou a ser oficial em 1976, substituindo o antigo logo vermelho. Porém, a Gremlin não foi a única aquisição da SEGA em 1979. Aqui no Japão, a SEGA adquiriu a distribuidora ESCO, que tinha na sua liderança Raio Nakayama, que logo teria Teria grande importância na SEGA do Japão, tornando-se outra figura importantíssima na história da empresa. David Rosen, inclusive, admitiu que a liderança de Nakayama foi um dos fatores que pesou na sua decisão. De incorporar a companhia. Os dois desenvolveram uma amizade e ao mesmo tempo uma rivalidade, que dariam forma às relações futuras entre a Sega da América e a Sega do Japão. E foi de Nakayama a ideia inicial de entrar no mercado de consoles domésticos aqui no Japão. Assim, a Sega lançou em 1983 seu primeiro console, o SG-1000. SG-1000 que tem muito a ver com ColecoVision e um dia eu vou contar essa história para vocês. Enquanto nos Estados Unidos, as decisões equivocadas da Atari e uma enxurrada de games de qualidade duvidosa levaram à famosa crise dos consoles domésticos naquele país. E a posterior ascensão dos computadores domésticos, principalmente na Europa. Atenta a isso, a SEGA lançou um de seus computadores, o SC3000. Ambos foram lançados numa sexta-feira. 15 de julho de 1983, mesmíssimo dia em que uma fabricante japonesa de cartas e brinquedos, uma tal de Nintendo, lançava também o seu console, um tal de Famicom. Mas eu quero saber de você, qual a sua história com a SEGA? Você sabia de todas essas informações? Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários.